Quando eu comecei a trabalhar em 1980, já ela existia há muito, muito tempo. Eram os senhores que já tinham vindo das ex-colónias, daí acho que ter o nome de colonial. Uh, depois o pai do meu patrão adquiriu essa pastelaria, situa-se no centro de Barcelos. Uh, no centro, pode-se dizer no centro, mesmo no centro, não é picentro, porque é assim, nós é, uh, é conhecido pela festa das cruzes é? e pelo senhor da cruz. Portanto, o senhor da cruz está precisamente ao lado da colonial. É um doce conhecido em Barcelos, é um doce típico de, de, de Barcelos. Se calhar dos poucos que, que nós temos em Barcelos, nós em Barcelos fazemos um bocado de tudo, mas típico eh, há duas ou três qualidades. E algumas foram perdendo no tempo, não é? A única que, que eu, ainda hoje se está a fazer é mesmo as queijadinhas de, de, de Barcelos é uma calda de açúcar que se põe a ferver com bastante ponto, a gente diz bastante ponto que é um ponto de espadana que é mais ou menos aos 117 graus, depois adiciona-se a, a, a casca da laranja, a amêndoa moída, a batata cozida e por fim adiciona-se o, o bolo esforalado. Enrola-se para fazer as bolinhas, mete-se no, no papel de hostia umedecido com claras, que é para conseguir fazer os vincos, Vai ser pintado com as gemas, que é para uh, gratinar, e depois disso é passado com fundá. O fundá é açúcar com bastante ponto que vai acima de uma mesa e depois meia-se e vai branqueando até, até ficar bom. Ah, se calhar um copo de milho verde aqui da nossa zona.